Para, fica parado. Calma aí, rapidão. Pronto, pode ir, pode ir. Não, não, para em frente à rua, lá é melhor, que eu quero... Também, mano, essa cara de louco que ele tem. Purador, motorista. E agora? Oh my gosh. Number eight. Eu tô, tipo, número oito da, da parofa, mano. Você é louco. Tá mostrando sua ficha agora. Perigoso. Jogador honesto. Falou. Falou. Quer me enganar, A miserável? A miserável. Papai, é 100% next. Nice. É, pelo um... é next, né? E esse GTA 0. Puta, mano. Nossa, só 70% devia ser 100, né, velho? Não tem como. Ah, não tem como. Porra, aí você me deixa pobre assim, velho. Deixa eu escolher o veículo mais legal que eu tenho. Eu vou colocar aqui nenhum. Meu veículo mais legal é o nenhum. Ó, oh, você também tá com bagulho nas costas. Sabe o que, que é isso nas minhas costas? A chumba. Mano, por que, que você não pegou o Kuruma? Porque ah, você vai pegar Caralho, o maluco é brabo. Tô louco. Uau. É um Viper, mano. Olha ali o filtro esportivo no capô. Não. Só que não. Oh. Eita, porra. Batiu. Batiu. Da hora esse escapamento, mano. É o escapamento da XJ6. Vai por cima. Isso. Pula a ponte. Vira a esquerda. Isso. Esquerda. Isso. Esquerda. Boa. O malaco, velho. Você viu? Você nem tranca o carro. Vai que algum NPC vem pra roubar ele. Putz, Luiz. Eu vou ter que hackear o bagulho de novo, mano. Por que você não me avisou isso? Eu não estava preparado. Eu não trouxe o meu pendrive. o pendrive black. Completei a primeira fase. Very important. Me sinto um matador. Caraca. Bugou, mano. Mano, bugou bem na hora que eu tava fazendo o bagulho, velho. Travou, mano. Juro, velho, juro. Não tô zoando. Ah, oh my God. Player, please, man. Viu, mano? Sabe o que, que eu tô me sentindo? Jogando naquelas maquininhas de celular lá pra pegar o celular. Tem um circuito aqui que você passa bem fininho, tá ligado? Quase a gente foi descoberto, Luiz, pela polícia. Ah, não, mano. Eu tava olhando pro lado errado. Putz grilo, Mas tu é burro, hein, Fernando? Pelo amor de Deus, hein, mano acho que o esquema é você ir pra baixo, indo pra cima, tá ligado? Virar pra esquerda e não pra direita. Esse é o esquema de hackear mais rápido. Ah, mano. Isso tudo acontece porque você tá conversando comigo. A gente não conversa quando a gente tá hackeando um sistema. Provavelmente ninguém te explicou isso, né? Hackeamos, estamos dentro, Luiz. Okay. Ei, caraca, o sistema hackeado. Eu pensei que eu tinha que fazer uma missão aqui gigantesca. Aí já ia cair. Aí eu ia falar, já era. E agora, Luiz? Só você, fazer o... você vai no seu celular... Uhum. Vai ter um aplicativo diferenciado aí, aí você clica nele. VS é... ativar, desbloqueando. É. Desbloqueei o cofre, Luiz. Tá aberto agora. É só nós atacar o bagulho, velho. Bora! Coloca, B aí, o B? O B é pra apontar, é. louco. a. Coloca... Máscara. É o G, louco, bora. Vai, caralho, todo mundo levanta a mão pra cabeça aí. Todo mundo, vou lá no banco, lá no fundão. Não tem ninguém, tudo aberto. Luiz, ô Luiz, pronto, tô indo no caixa. Ele tava pedindo ainda, mano. Perto E, perto E. Vamos sacar ali a furadeira agora de 8 polegadas. Vamos lá. Eu tô ameaçando aqui os caras com uma arma bem pequena, tá ligado? Uma RPG só. Oh, mission complete. Luiz, vai demorar um pouquinho, tá? Mil milhão de anos depois. Já era, Luiz, abri. Tô peguei uma caixa de ferro porque a gente vai vendendo ferro velho porque ferro vale muita grana. É isso? Tô certo ou tô errado? Pro carro. Tá certo, tá certo. Beleza. Então vamos. Atira, não, atira, não. Por que, que eu não consigo pegar pistola... Ó, oh, é a metralhadora quando eu tô no carro. Fico de pistola, mano. Mas não abre, não abre. Ele só abre a pistola. Pode pegar. dentro do carro só dá pistola, é, então, mas você pega a metralhadora Você é espertão, eu sou otário É, não atira não Mano Bateu A gente vai agora até o heliocopo Ponto de coleta Nossa, você matou um cara inocente Ô Luiz, para de ser louco, velho Por que, que você faz isso, mano? Travei, mano, travei, crashou Boa, voltou, crashou de novo, voltou você tem que acelerar Nossa. muito agora. Mano, ele fica o embora, mano. Vai, vai. Pula o carro, pula o carro, Luiz. Boa. Boa. Só vamos. Ih morreu. morreu. Tá aparecendo pelos pelos 9. Né? 9,5, né? Porque a gente é um pouco acima do, do nível dos caras. Quem é Toreto? Perto do Luiz, né? Toreto, perto do Luiz é o Torim. Olha lá, ele. Agora ele vai vender o ferro, tá ligado? Porque ferro dá muito dinheiro. O nome do seu colete tá tão bugado que ele tá saindo pra fora da roupa. <risos> Mas é, é bugado mesmo. Hã? Não existe. Não existe esse colete. Ah, não? É bugado. Não. Puta, mano, o nome tá tipo saindo da roupa, tá ligado? Olha 143 mil menos 40. Tá andando no veículo. <risos> Tem que pagar agora também a assistência técnica. Olha 200. Hum, bônus total do dinheiro JP é o que? O João Player? É Nível 9 é o Pedro, cara. Comemorando e é isso E fim, complete michão complete Mano, aquilo é uma almofada na tua bunda, velho Vou dar um pause aqui Que eu estou saindo do, do, da cachaçaria